A técnica que já é sucesso nos Estados Unidos chegou agora ao Brasil e as mesas assinadas é a nova tendência do mercado brasileiro. Se você quer aprender tudo sobre esse mercado inovador, clique no botão Saiba Mais e venha aprender com quem sabe, venha aprender com a Connect Treinamentos.